E aí, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou demonstrar para vocês como funciona o novo Arduino Pro. Tá? O Arduino Pro é uma nova plataforma IoT que o Arduino resolveu criar. E eu garanto para vocês que ficou ó, mel na chupeta. Cara. Ficou muito boa essa plataforma que eles estão criando. Uh, garanto logo de cara: quem quiser é, ajudar o Arduino a crescer, o Arduino a crescer. Basta ir no GitHub, tá? vou demonstrar para vocês E completar as issues Beleza? Bom, bora lá Aqui é um, uma nova plataforma O Arduino resolveu criar uma nova plataforma Uma plataforma IoT E é uma coisa mais Pro, tá? uma coisa mais é, Sofisticada dentro, dessa, dentro do Arduino Pro Você encontra Uma, uma, uma IDE Pro E um client Application Aqui dentro do Arduino Pro você tem aí é, novos editores mais complexos e tudo mais, mas eu vou demonstrar para vocês o CLI Application. Tá? O CLI Application é mais voltado para Linux e é uma solução onde você consegue usar o terminal ou o prompt de comandos do, do Windows mais facilmente. Tá? Recomendo para vocês que, olha. Fazer no Linux é bem melhor tá? do que fazer no, no Windows. Tá? O Linux é mais específico para isso. E, bom, se chega de enrolação, bora para o vídeo. Para quem sabe, esse daqui é o, é o GitHub. E quem não sabe, eu vou demonstrar para vocês. O GitHub ele é uma plataforma onde você pode colaborar com, é, com criação de códigos e você pode ajudar alguma empresa a crescer e com isso você tem o seu nome dentro do código, então ó, ajudei a fazer tal coisa dentro do software e é, você tem tal mérito que é ter seu nome ou até mesmo ser contratado, por exemplo, ah, eu ajudei o Arduino a crescer em tal momento e eu posso colocar então no meu currículo que eu ajudei o Arduino a crescer e tudo mais, e bom, isso é interessante para quem gosta. tá o Arduino Client então vai ser o nosso foco do vídeo. Então, para quem quiser, só dando mais entrada aqui no assunto: as issues são os problemas que você tem que resolver. Bom, bora lá! O Arduino Client então ele é basicamente uma plataforma onde você faz o código mais rápido. Então, e como instalar? existem várias formas de instalar logo de começo você pode utilizar o brew pode usar um core ou até mesmo baixando direto aqui Como eu estou no ubuntu é para mim é mais fácil tá então quem quiser aí dar uma olhadinha nas outras plataformas no, por exemplo utilizar no windows fica ao critério Bom, eu acabei extraindo, tá, é que o, o programa que eu faço gravação acabou não capturando isso, tá, mas eu acabei extraindo a, o pacote que eu ganhei aqui no GitHub e eu extraí, extraí esse, esse pacote dentro do meu download, tá. Então, bora começar a fazer o vídeo, deixa eu dividir aqui a tela, abrir o terminal aqui, né, Beleza. Deixa eu entrar então dentro do meu Downloads. Beleza. Assim que você baixa, então, você encontra, dentro da pasta compactada, você encontra um executável chamado Arduino IDE. E, bom, como todas as plataformas de code, né, de codar, você precisa utilizar uma configuração inicial, uma workspace. Assim que você baixa, a gente precisa configurar essa workspace, e para fazer isso, Arduino apply config init, beleza bom, vamos logo de cara criar então um projetinho, tá então vou criar o hello world, vou entrar dentro dessa pasta e aqui você tem o hello world, e vamos editá-lo, ah, antes de mais nada, assim que você edita, né, antes de, na verdade assim que você baixa, você encontra extra essa estrutura de estruturas de dados, tá? é uma estrutura simples, e se você pegar abrir o Arduino IDE, você vai ver que é a mesma, estou utilizando aqui o Vim, como editor de texto, vou então fazer um LED piscante. O LED piscante, no qual eu vou demonstrar aqui para vocês no vídeo, é um LED em que pisca. Então, para fazer isso funcionar, eu defino a porta, a porta em que o LED está ligado, a parte positiva do LED está ligado na porta 13, e a porta negativa está ligada no GND. O pin mode significa que eu vou definir essa porta como saída. E logo após... Eu defino que o Arduino faça com que o LED ligue e espere cerca de um segundo, mil tá? ms. E depois de um segundo eu quero que ele desligue. Eu defino também um delay logo após. Beleza, então esse é o nosso código de liga e desliga. O led ok bom assim que você termina o código né você precisa fazer as instalações e atualizações aos quais são cabíveis ao cache e as bibliotecas a, a, a, a disponíveis no momento para fazer isso você precisa atualizar né? então basicamente o que a gente vai fazer é atualizar o nosso é, Arduino IDE. para fazer isso Vou voltar na pasta. Né? A gente vai, então, criar um atualizar, né? Core, update, index. Então, está atualizando. E, bom, como eu já estou conectado o Arduino dentro aqui do USB no meu computador, eu preciso, eu posso, no caso, eu posso listar. Quais arduinos eu tenho conectado no momento? Bom, como vocês podem ver, eu estou conectado na porta /dev/ttyACM0, o Arduino Uno, tá? O FQBN significa que é um, a estrutura do Arduino é uma estrutura AVR, né, O core dele isso é uma arquitetura que é criada pelo próprio, né, pelas próprias pessoas que criaram o Arduino. Tá? Então essa arquitetura você possui alguns outros modelos, como então, por exemplo o AVR e você também tem aí o MKR. Tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês. uma outra estrutura do próprio Arduino é uma outra família tá e bom aqui a gente vai meio que separar do exemplo que se encontra no GitHub para instalar essa nova estrutura aqui embaixo tá core Install Arduino AVR. O AVR é a, nossa, o nosso Arduino Uno. Beleza. Então a gente já tem aqui o Arduino Uno instalado. Eu acabei de listar quais plataformas eu tenho instalado. E bom, como a gente tem aquele projetinho, né, a gente pode agora é, compilá-lo né, para depois enviar para o Arduino. E para fazer isso, Arduino Ply, para compilar, fqbn, Arduino, a gente escolhe qual é a estrutura dele, a arquitetura dele, AVR, a gente também escolhe qual é o tipo, é o UNO. E a gente escolhe a pasta. Ah, sim. Bom, acabei cometendo um pequeno erro, tá? Esqueci de definir que isso daqui é int. Bom, Compilando então, tá? aqui você também mostra, foi bom que aconteceu isso, porque ele também mostra quais tipos de erro que se encontra. Tá? E, bom, para é, a gente enviar para o Arduino, a gente precisa utilizar esse comando. Tá? Qual, então a gente vai colocar Arduino cli upload menos p para a gente colocar a porta barra dev, barra 0 a gente também vai colocar f menos fqbn o Arduino, né o tipo do Arduino que é o Arduino 1 opa, avr avr e 1 né, e a gente vai colocar qual que é a pasta do hello World e bom, deixa eu só definir abrir aqui a câmera, tá? Você encontra no momento o Arduino totalmente ligado, né? O, o ledzinho dele está ligado, tá? Depois que eu enviar, vou é, é, um aqui, ele vai piscar e ele vai começar a desligar e ligar o led de um em um segundo. Tá? E você também pode aí... É, adicionar bibliotecas né e bom pedir ajuda né por exemplo Arduino quiet help Core, e aqui vocês têm algumas outras instruções tá? para quem ficou em dúvida aqui em cima no Arduino Uno se encontra uma opçãozinha para você colocar o LED tá? É, na linha digital, você coloca a perninha maior dentro da porta 13 e a perninha menor dentro do ground, do GND. Beleza? E bom, eu espero que vocês... Tenham entendido como funciona, tá? Eu acredito que o vídeo seja esse, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então não esquece do joinha, se inscreve no canal é, para mais vídeos como esse e um abraço. Valeu!